Estou aqui com a Elisa no estande da associação Rio Nikkei e a galera do Nikkei, tá todo mundo fugindo da câmera, né? Japonês é assim, você quer fazer ele sumir, mostra a câmera, é impressionante. Fica, fica com certeza, manco vereza Oi, comunidade do Vila de Tio, e hoje eu sou a correspondente do campeonato que a marina está lá no né? Japão e a gente está aqui com vocês mais uma vez na terceira edição do Festival Rio Matsuri aqui no Rio Centro ele começou no dia 17 e hoje é o último dia tá? então a gente vai mostrar para vocês algumas coisas, alguns eventos algumas atrações para vocês saberem o que vocês perderam mas que ano que vem tem mais assim que a gente entra lá direito, você tem o um consulado geral do Japão com um robô maravilhoso um bebê foca robô, e quem não viu não viu, gente, só no que vem. Ah não, lá no consulado você pode ver, tá? Depois a gente teve bonsai, tudo assim, ao direito, bonsai. Teve um espaço para divulgação das Olimpíadas nos totens e lá no canto, o palco do Japão onde a gente teve vários eventos Taiko, Miss música, muito cantor, é, dança inclusive a cantora famosa Tsubasa que canta é, Bossa Nova vai ser uma das últimas atrações do dia de hoje depois ainda tem mais atrações lá no fundo, como sempre Padeado por barracas de comida, você vai encontrar muita coisa gostosa para comer de comida. É típica japonesa, outras não, mas tudo que é culinária japonesa você encontra sempre no fundo do evento, mesmo dentro do ano passado. A gente vê no passado, a gente vê esse ano, e esse ano sentimos a falta de maior variedade de comida. Da japonesa. Ano passado estava melhor a variedade. Hoje é, algumas coisas, algumas comidas faltaram. Está bem variado em termos de alimentação ocidental, né? mas de comida japonesa de raiz, sentimos a falta de maior variedade da culinária japonesa. Depois que você entra no meio do pavilhão, você vai ter várias barracas de comida, de artigos orientais. Tinham também diversas lojas de produtos orientais que parecia que você estava na Liberdade, né? Era comida, era, era prato japonês, cerâmica, biscoito, bala, tudo que você ficou na Liberdade, tinha aqui umas quatro cinco lojas boas. E tinha também roupa de vestuário, seja para quem curte é, games, para quem curte mangá, j-pop, é, vestimenta de kimono e até pra cosplayers. E o que a gente percebeu foi que há muita atração a comunidade otaku, que quem ama mangá, anime, é, eu praticamente me senti num Comic Con. Né? Então pra galera jovem teve muito, muito evento, tá? É, do lado direito de quem entra, tinha também a apresentação de judô e karatê. Né? Então, para quem curte artes marciais, ficou mais é, do lado pau, tá? E falando de cultura japonesa em si, é, quem nos representou muito bem foi o Instituto Cultural Brasil-Japão, tinha oficinas de shodo, é, do lado tinha oficina de mangá, teve cerimônia de chá ikebana e acho que oshibana. Enfim, cultura japonesa foi com ICBJ. O restante né, da exposição do festival foi muito de comunidade otaku e que mangá. Tinha também o Palco taco onde passavam vários filmes de animação japonesa e tinha também vários games onde você podia jogar com um jogador profissional. Na sexta-feira a gente teve o Miss NK Brasil e hoje a gente vai ter um desfile diferente, que são os cosplayers, aquele pessoal que se caracteriza de super-herói, de mangá, vai ter Naruto é, e por aí vai, né? Será que vai ter Sailor Moon? Não sei, é, mas vale a pena ver. Esse é um espetáculo belíssimo. Então, se você não veio, ano que vem tem mais, beleza? Olha, o Rio esse ano aconteceu no dia 17 a 20, das 10 às 22 horas, tá? Então foi bem extenso. E a entrada rolou entre o primeiro e o último lote entre 25 e 40 reais, tá? Uma boa coisa que aconteceu esse ano foi a gente comprar online e com um QR Code, QR code uh, você passava muito rápido. Quase não tinha fila. Né? Mesmo no domingo teve 10, 15 minutos de fila para comprar o ingresso. Mas para entrar, quem comprou online passou direto. Foi bem bacana. Inclusive esse ano teve um combo de entrada pro o rio Matsuri que dava direito aos quatro dias de entrada, sem fila, sem nada, que custou 90 reais. Foi realmente uma peixinha. Você pode deixar aqui o seu comentário dizendo se você esteve aqui, se você gostou, se você não gostou, alguma sugestão, enfim, todo comentário é bem-vindo para que a gente né, possa juntos né, melhorar o evento. Dá uma sugestão aí pra galera. Ah, um aviso, tinha uma agência de passagem de turismo para o Japão, lá de São Paulo, que não tem mais pacote para o período das Olimpíadas. Não tem. Não adianta você querer pagar, já acabou. Então agora, se você quiser viajar para o Japão, é só com o Rio de Vai ter que fazer o curso da Mariana. E se você gostou desse vídeo, que é uma amostra do que foi o Rio Matsuri, você já se inscreve no canal, dá, dá um like e não esquece de ativar o sininho, o sininho daqui, né? Ativa o sininho <risos> para você receber todas as notificações sobre o canal que tá rolando aí em relação ao Japão e as Olimpíadas. de credenciamento em Augusto. Aqui, que é o palhaço? Estamos aqui no consulado geral junto com a Gabi Ela que é nossa sempre foi, né? Parceira do, Vida do YouTube, dá a força Pena que a Marina não está aqui, né? Você soube que ela perdeu o voo, né? Sou. Ela é. perdeu o passaporte, passaporte né? Passaporte, né? achou. Achou? Achou. Ah, depois me conta isso. É, tem lá um monte de leitura boa para fazer. Né? Vocês podem ir lá, andar, sentar, beber... A água tem, né? Tem. A água tem. <risos> então, pode ir lá. Ah, tá, tá. Dá pra do Flamengo 200. E vocês cantar no Centro Cultural. No Centro Cultural, tá? E a gente agora vai bater um papinho aqui, tá? Beijos. Fazer uma pintura bem relante, ok? E a pessoa vem pra um festival no um Japão, um japonês tem comida japonesa dessa e vem comer um pastel do Yoshi Já mas, me deu vontade de comer um pastel, gente depois eu como uma comidinha japonesa, tá? O que, que tem de bom hoje pra comer aí? Tem yakisoba Hot Filadélfia Hot Filadélfia e, a, e as cachacinhas lá? Cachacinha com o seu irmão? Não. Ainda não? É contigo, né? Cachaça não é comigo, não. Não? É comigo. não? Ó, eu vou te assistir, tá? A gente vai postar daqui. Tá, então, venham comer aqui na Associação Isso. que é a associação do Rio de Janeiro que representa o Japão sempre, né? Sempre. Sempre. Ah, lá tem taiko, né? Tem taipô, tem escola japonesa. Escola japonesa. Vários é vários eventos. Kenpô! Assim. Kendo. Kendo. Kendo, tem karate. Já viu e, que a é japonesa ta... que é de raiz. Tem um peixinho que é chinês, mas tudo Ah, beleza, bem. beleza. Obrigada, gente. Tchau! Tchau.